sabe, de décadas atrás, e com tipo, uma bilheteria igualmente desastrosa. A gente vai começar hoje falando de Dungeons and Dragons, um, Honor Among Thieves, ou Honra Entre Ladrões, e essa é uma, uma, uma um, um longa protagonizado aí pelo Chris Pine, pra quem não lembra, eu, eu lembro dele, das últimas, últimas papéis dele, como, é, não era, era Spock, qual era o outro capitão? Capitão Kirk? O Kirk, no... exatamente, é o protagonista e... do filme. Na trilogia de filmes Star Trek, ele lidera uma party de de D &D, uh, numa quest para uh, uh, uh, re, uh, resgatar a, a filha dele de um de um nobre corrupto. E essa premissa de, do, do, eu confesso que eu aproximei esse filme com muito cuidado, com muita cautela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 Eu sou muito introvertido, ou, ou, ou tô com uma, uma, uma baixa autoestima, e esse exercício de, social ali tá ali para me tirar um pouco dessa, dessa insegurança. Uh... <risos> é uma história de conexão, e em, em, em, vários, em diferentes níveis, e eu elogio o que esse filme faz, porque ele trata... Uh, relacionamentos entre pessoas de uma forma adulta, sem que ele precise ser, sabe, uh, uh, uh, uh, severo ou dramático. Não. É tratar com, com maturidade e leveza. Então, de novo, não tô falando necessariamente do mundo de D&D, mas tô falando de pessoas. Gente como a gente que senta para jogar um, um, um jogo que é famoso no mundo todo e que virou, sabe um com a cultura pop você tem Stranger Things fazendo isso você tem é... Vário, vários vários seriados que que fazem alguma menção a até o o estou a... esquecendo a expressão é... ah o pânico moral jogada aí de <risos> Então, ah, eles fazem essa menção, é isso? É, muito de leve, muito de leve. Ah, eu, eu acho que até porque a, a, as criaturas ali do jogo, elas são todas criaturas que foram usadas pra, em, em algum momento na história de D&D para é, segregar, para ostracizar os jogadores. D&D, é, uh, para quem não sabe, tem uma experiência, tem, tem uma história uh, meio perturbada aqui no Brasil. Uh, muito, não houve uma perturbada não, conturbada. É, conturbada, perdão. Teve uma, houve uma, uma perseguição, houve uma um pânico moral em volta de D&D E para todo mundo que viveu essa época ou ouviu alguma história de alguém que viveu essa época, é, você pode relacionar a ideia do isso aqui é algo pra mim, mas eu tenho que fazer em um segredo. Eu tenho que fazer... Uh, eu tenho que... Eu não, eu não posso... É, é, é vergonhoso eu expressar a minha, a, a minha persona através desse jogo. Acho que ficou um pensamento meio confuso, mas a ideia é mais do que o… o... Não, não está confuso. Si. Você tá resumidamente, dizendo que é um filme para fãs. Ele tem uma questão um storytelling bastante interessante, pelo que eu pude entender. Ele Sim. é bem direto ao ponto. Ao mesmo tempo, ele também é, ele não tem tanto service. então não é aquela coisa com um milhão de referências, é uma história simples. Sim. É, e aí tem uma pergunta até do Cal aqui no nosso chat. Você acha que o filme acerta na questão da representatividade? Ah, dificilmente. <risos> Eu acho que a, até... Essa Mas é tem atores contas... negros no elenco, isso é interessante. Tem, tem. Porém, todos os relacionamentos uh, uh, dentro do filme são uh, cis e... Eu uh, acho que o filme não, não toma muitas liberdades até pra buscar isso. Isso, a... Uh, uh,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 por ser uma série, eu não gosto de fazer essa associação, mas porque é uma série com uma audiência adulta, ela tem mais facilidade para fazer isso. Infelizmente, o Dungeons and Dragons é, honra entre Ladrões, como ele é um produto voltado pra família, ele acaba se segurando um pouco nesse aspecto. Muito interessante. Um, é, no mais, eu acho que. É, é...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 tem algum interesse nesse filme, uh, leva seus amigos, leva sua família, leva uh, uh, uh, pessoas com quem você uh, compartilhou essa experiência, porque eu acho que parte da a experiência de assistir esse filme é você falar, putz, isso é exatamente como na minha aventura, como na sua aventura. E, novamente, na, na, não somos um canal especializado em filmes, mas... Como espectador, uh... a. pera! Eu, é... Esse aí é um filme sobre games, isso aí eu mangue, <risos> eu, eu saí, é muito Eu saí assim, extremamente satisfeito. e vamos falar de coisa boa. Tô deixando aqui a, a imagem bem grande, gente, porque, enfim, para ev evitar problemas aí do, do YouTube, dos sistemas de, de streaming, é, porque depois eu, eu baixo essa live, aí eu subo em outros sistemas. Vamos falar dos filmes do Super Mario sem o Dennis Rupert. Paulão, como é que foi isso? Foi hoje a estreia, depois eu vou mostrar também as fotos que você tirou lá no evento. Sim. Mas aí, boa animação. É, é, é, o, é o Chris Pratt que faz o Mario? Correto, o Chris Pratt é foi o Mario, Charlie Day como Luigi. É, esse é uma, uma, foi uma experiência bem diferente da que eu tive com, com o Dungeons and Dragons. E isso não é... Não é que eu vou falar mal do filme, não. Muito pelo contrário. Eu acho que o potência... É um filme que... Ele tá abrindo as portas pra Nintendo retornar aos, às telonas. E ele tá fazendo isso de um jeito que... Eu... eu... Saí com, com, um, uh, satisfeito do filme de... Ok, era um, é, é um filme uh, sobre Super Mario? Uh, é um filme só sobre o, o jogo Super Mario Bros? O, o Você Star acha que Homer. é tão bom quanto o filme do Sonic? Eu não assisti os filmes do Sonic. Uhum. Uh, mas eu sei que o, os dois filmes têm uma pegada de o, o mundo... Nosso mundo e o mundo deles. Embora o do Sonic seja aquela coisa meio bizarra de live action de 3D, interagindo com pessoas de carne e osso como eu e você enquanto no filme do Super Mario o, o, o, os irmãos uh, uh, uh, Mario e Luigi eles moram no Brooklyn mas um Brooklyn cartoon um Brooklyn uh, uh, uh, também animado, eles não, são... <risos> eles não estão interagindo com, com, com pessoas de, sabe, de estatura diferente de um, de um... não, todo mundo ali não é uma... o Super Mario Odyssey é, não, não é... a ah, Super Donkey City, não. É, uh, felizmente, eles tudo mantém uma proporção, é uma coisa mais coesa. Uh, eu quero... Acho que eu quero começar do, do o filme do Super Mario uh, uh, até pelos créditos, porque primeiro a gente teve a, a vinheta da Illumination, que é o, o, o estúdio que está trabalhando nesses filmes, e também tem uh, diversos projetos aí. Uh, entre os mais populares... É, Minions, é, meu Mavado favorito, a, a, aquele dos animais que cantam, que eu esqueci o nome, uh, Sing. É, e esse estúdio, ele ficou conhecido por fazer a, a, animações na, na sua maioria medianas, não é como o, o, o repertório da Disney, não é como o repertório da Pixar, mas ele é extremamente prolífico, e eu acho que essa são, é uma qualidade que a Nintendo tá, tá de olho em, porque logo depois do, do logo da Illumination e do logo da Universal, a dona da Illumination, você teve o logo da Nintendo, muito... Uh, uh, eu tive uma impressão meio... quando você vê o filme da Marvel e você tem a, a vinheta da, das as páginas do gibi virando e o nome Marvel aparece na telona, Marvel Studios. Exato. Esse é o, o filme pra abrir as portas pra um, uma enxurrada de filmes da Nintendo. Pro Mario-Verso. Eu... É. É, não. A, a, a, a, é, o MCU agora é o... É o Mario-Verso. É, é o Mario-Verso. E... É o armário do Mario. <risos> Desculpa, não essa piada foi péssima. Uh... Enfim. Uh... Sem entrar em spoilers, uh, o que, que me chamou mais a atenção do, do, com relação a esse filme? A, a história é, é finíssima, é, é, um, é um verniz muito, muito sutil em cima do que é o espetáculo visual, o espetáculo audiovisual, que é você reconhecer a, a, a trilha sonora uh, do Koji Kondo, orquestrada pelo Tyler Bates. Uh, Todd Bates ou Brian Tyler? Eu esqueci o nome agora do, do, do compositor da, da trilha do filme. Mas são basicamente os temas do Super Mario orquestrados. E a realização do, do, do, do, do, da cidade de, de, de Nova York. Brian Tyler, obrigado. Uh, o Reino dos Cogumelos, o, o, o Reino dos Culpas, né? o Reino das Sombras e. A, a, a, o Reino dos Kongs, que eu acho que essas são as três, os três locais, uh, três locais mais uh, mostrados durante o filme, é um, um, um banquete para os olhos. É, são extremamente distintos um do outro. Uh, cada um ele é recheado assim, de, da cabeça, os pés, de é, assim, é, 20 easter eggs por hora, por minuto que você tá tá sentado ali que você tá assistindo, uh... então é uma piadinha que você, É uma coisa visual é uma campainha, um chime, é uma é um, um, um sonzinho, um efeito sonoro que você ouve ali no canto, ali no fundo da do, no, é... no, no fundo da tela quando você está assistindo a uh, os personagens conversando, interagindo entre eles, o que ah, ah, ah, me intrigou é que quando eu vi esse filme eu pensei, bom se é um filme sobre o Super Mario é óbvio que eles vão pegar a, a, a da propriedade do a, a, do jogo do, do, do jogo 2D, né uh, esse não é o caso esse é um filme que ele tá focado em pegar muitos jogos onde o, o Mario aparece então uh, ele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 certo um, E aí que entram os personagens, os, os aliados. Entra a Princesa Peach, entra o Toad, entra a, a, a Donkey Kong. E cada um deles a, a, tem... Eu acho que a, a, é sempre uma prova... A, assim a, a prova do personagem, a prova da qualidade de um, de um script. Você ser capaz de falar o nome do personagem e como ele se comporta e como ele... A, a,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 Eu acho que se você... Uh, uh, é, é um filme... Eu quero ver ele de novo, não só porque eu quero ver ele uh, com o áudio original, apesar da, da, das reservas que eu sei que o pessoal tem e que são válidas uh, com o, o Chris Pratt. Uh, eu acho que todo mundo ali meio que colabora para trazer uma experiência... Muito... Mas é uma coisa que eu fico pensando, né? Reservas ao Chris Pratt. É um ator de comédia, gente. É um filme de entretenimento. Os dois filmes que nós estamos falando aqui. Não é a não é adaptação do Metal Gear, que, aliás, eu tô achando que vai ser uma droga. Não tá aí, se for com é o, o diretor que eu acho que vai ser, mas enfim. Não, o diretor é o, é o mesmo do... King do Kong? Do King Kong. Okay. É amigo do Kojima, mas até aí... é. <risos> uh... O Kojima é muito bom dirigindo jogos <risos> é, Pois é, vamos deixar assim E esquece os diálogos É, não oh, oh, Então, os, os diálogos do Super Mario é... Boa noite, Sandra Eu acho que eles funcionam uh, uh, Se você Relevar muito, como eu falei O plot É é um papel, é uma folha sufite de, de grossa. Ela é, ela é muito... Uh, é duas laudas. É, duas laudas. Tá, tá lá só para realmente uh, tirar os personagens de ponto A e levar eles até o ponto B. Uh, e por que, que eu acho que isso não é um problema? Uh, se você pegar o filme e falar ah, mas isso não funciona desse jeito ou essa ação não fez sentido ou... Uh, o filme está forçando os personagens a participar desses eventos, participar desses, uh, dessas cenas, desses, desse espetáculo. Uh, eu acho que você está meio que chegando de um lado meio uh, uh, equivocado, porque o filme não é sobre você justificar uh, uh, uh, por que aquelas coisas fazem parte dali ou qual que é a explicação para essas coisas chegarem lá. Uh, tal qual os jogos da Nintendo, ele é simplesmente um vessel, como é que eu falo isso em português? Uh, uh, é um, um, um espaço que, que você habita pra uh, uh, uh, sentir, pra se divertir com aqueles personagens. Então, não, no final das contas, pelo menos pra mim, o a jornada que esses personagens uh, uh, uh, participam, para conseguir essa realização, ela é, é muito menos importante, ela, ela faz muito mais é muito mais um background para tudo que tá acontecendo na tela ao mesmo tempo, para tudo que tá acontecendo, que a... é o nome de um filme do Oscar. <risos> é, para tudo que tá acontecendo no, no momento a momento. Então, você achou, vou colocar aqui. Você achou que a cena do Mario Kart é, não se justifica na trama, tudo bem. Você pode meio que provar por A mais B, e não é difícil com esse filme. Mas, ao mesmo tempo, caramba, a, a música que toca enquanto eles entram na oficina é... Por que é, não, né? Sabe, é, é, é a música de um dos Mario Kart. E aí eu vou deixar você uh, descobrir qual música que de qual Mario Kart. Uh, qual, qual Mas qual que tá, Kart. Paulão. Vou, vou fazer uma comparação aqui, até um pouco forçada. Hum. É, e, e os gamers, eles têm esse problema muito sério. Essa coisa do, do easter egg, do fanservice e tal, ele tem uma importância. Porque, por exemplo, você pega uma adaptação que não tem absolutamente nada a ver com Super Mario nem com Dungeons and Dragons. Aqui a gente está vendo adaptações para o entretenimento. E que legal que eles acertaram o um tom, porque o primeiro filme do Mario é uma galhofa só. <risos> e ele também foi pensado em entretenimento. A linha é a mesma, na verdade. Só que é um negócio que ficou ridículo e, e que é o retrato perfeito dos anos 80. Mas você tem, por exemplo, Last of Us, a série da HBO, que tem episódios que são inteiramente adaptados, são outras histórias à parte do jogo, e tem é, episódios que são literalmente quadro a quadro o game. As duas, as, as duas ideias importam. É legal você fazer um episódio que mande uma mensagem a quem já jogou o jogo, e é legal você ter... Aquele, uma riqueza naquele universo a ponto de você contar uma história. Eu ficaria mega curioso que, sei lá, nos cinemas outras histórias do Mario fossem contadas. Sim, e nesse acho ritmo. Que, é, esse filme, ele vem com uma fartura de elementos a, a, a, do universo do, do Mario, dos jogos do Mario, a, bastante para você. Usar ele como qualquer desculpa para arrastar e levar para uma nova história, para um novo filme, uma série, que seja. Uh, eu acho que o estúdio Illumination é o estúdio para isso, para trabalhar com essa pluralidade de, de, de elementos. E ele, uh, como você falou dos easter eggs, é, eu confesso que eu sou bastante. Uh, uh, eu bastante entendido dos do, do jogos do Mario, e nem assim eu acho que eu consegui pegar tu, todas as referências que o filme coloca na sua frente. Eu acho que ele é um filme que ele valoriza muito a, a assistir ele repetidas vezes. Uh, e, e, de novo, tal qual o D&D, ele é um filme perfeito, a, a, a, completamente a, a, a preparado para você introduzir, para um grupo de pessoas que nunca sequer tocou no videogame, Eu nem ouviu falar de um videogame, sabe do conceito de videogame, mas bom, o, o, o que, que é esse filme, o que, que ele que, que ele agrega para a, o espectador que não tenha, que não conhece as referências? Tudo bem, ele é uma ele é um, um <risos> vou fazer é, para quem conhece dos animes o termo isekai ou quando o protagonista ele é, é, é tirado do mundo dele e jogado para um mundo fantástico, é, essa é, uma, é um modelo de história tão antigo, tão velho, mas contato inúmeras vezes. E no caso do Super Mario, eu eu acho que ela funciona porque, de novo, não se, pre, não, se não se preocupa nem se prejudica tentando explicar o Edo porquê". Só tá lá. Uh, os cubo, uh, as plataformas flutuam, porque não importa. Vamos ver o Mario pulando e, e caindo delas. Uh, uh, um, os power-ups que eles, uh, uh, uh, eles colocaram aí de vários jogos diferentes, inclusive para uh, uh, uh, como elemento de catarse para você ver realmente o, o, o participar do clímax do filme, como também uh, uh, uma piadinha aqui, uma piadinha lá para a uh, uh, uh, até, de novo, lembrar o jogador da experiência que é você estar tá jogando Super Mario e, putz, uh, tomei um casco azul. <risos> é... Então, é um pouco... é mais ou menos isso. É uma experiência que uh, eu não acho que, diferente do, do, do Last of Us, eu não acho que vai levar nenhuma grande premiação. Mas tá tudo bem com isso, eu acho que uh, uh, uh, a Nintendo uh, tá sabendo medir uh, uh, as forças para poder transformar uh, o universo de, não só o universo de filmes do Mario, mas o universo de outros filmes. Eu saí desse filme uh, uh, animado com a ideia de poder ver Star Fox, Zelda, ou, eu não sei, pode ser qualquer coisa mais, a, a, a, até franquias mais obscuras da Nintendo, como o Pikmin. Porque uh, a pegada da, da, da, da Illumination é uma que eu confio agora para poder traduzir esses mundos fantásticos para telona, de novo, sem uh, uh, um, abrir mão do, do visual, abrir mão do, do, dos elementos, uh, sem você ter que filtrar e, e diluir e, e transformar aquilo numa coisa meio insossa só para poder agradar o, o espectador de fora. Não, você pode fazer um, um filme que é lotado de referências da cabeça aos pés e ele consegue passar uma mensagem simples, ele consegue passar uma mensagem é, singela. Certo? Uh, é, é, eu quero já antecipar Deixa eu te fazer, o... eu te fazer claro? duas perguntas, então. É, Por favor. Resumidamente, assim, tenta... E dire... Não precisa falar em, em dois segundos, mas assim, indo só direto ao ponto com todos os elementos que você apresentou na sua resenha aqui ao vivo. Uhum. É, qual sensação você saiu do Dungeons and Dragons e com qual sensação você saiu do Mario? Tá. É, como espectador e como olhando aquilo como filme. Eu sei que você saiu satisfeito dos dois, mas como? O que, que você achou de cada um dos filmes? Eu acho que o Dungeons and Dragons ele é um produto fechado nele mesmo. Ele uh, atende ao, ao público que jogou, ouviu falar, sabe mais ou menos o que é Dungeons Dragons, e ele traz uma experiência de uh, uh, conexões entre pessoas, uh, relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Uh, ele é um filme para família, ele é um filme que eu não espero uh, continuações. É, nem outros filmes inspirados na mitologia do Dungeons and Dragons. Eu acho que ele é um produtinho redondo para você entregar, assim, para daqui a um ano ou dois a gente estar tá assistindo na sessão da tarde. E isso não é um demérito do, fi a do filme, é só... Uh, é uma história simples, bem contada, com visual interessante. Enquanto isso, o filme do Mario, ele... Uh, uh, uh, é um exercício... Para mim, ele foi um exercício de uh, como que eu vou apresentar a Mario para quem nunca ouviu falar sobre e como que eu vou intrigar esse público. que é difícil, que... né? Porque Mario é uma coisa. É, gente, só preciso diss... é, falar para vocês: Mario é jogo na centena de milhões de cópias vendidas, ele é o jogo mais fixado do nosso mercado, é um exemplo de marketing. Ele definiu de fato o que é a, a, a indústria de videogames pós-crise da Atari. É muito difícil contar essa história sem ter uma conexão com o que já foi. Os jogos, inclusive, estão repetitivos por conta disso, né? Ele é Ele é uma autorreferência muito louca. Só, o, o fenômenos comparáveis a Mario. Tetris, que foi uma explosão pós fim da União Soviética, ah, e Minecraft eu... nos tempos mais recentes, além do... do. do. eu diria também do League of Legends e do PUBG também. Acho que são fenômenos mais é. recentes. Eu, eu, se eu fosse comparar o Mario em termos de. Popularidade... PUBG não, desculpa, Fortnite. Tá errado. Ah, boa, boa, boa. Não, é, eu acho que o Mario compararia em termos de popularidade o Mickey Mouse e talvez o Pikachu. Mas Sim. eu acho que você pensa… São, feno... São fenômenos de marketing nacional, virou a cara de um país. O Mario foi é, a cara do Japão um bom tempo. Exato. E eu acho que o, o, o... eu saí do filme do Mario Bros uh, esperando… Como que eles vão transformar isso em uma enxurrada de filmes daqui para frente? a uh, seja Animações outros... mesmo. Animações sejam outros filmes uh, baseados do, no, na franquia do, do Super Mario ou uh, filmes baseados nas propriedades intelectuais da, da Nintendo. Uhum. Então, esse filme, para mim, mim, o que ele representa é um chutão na porta e falar, olha, uh, eu vou peitar, eu sei que eu posso peitar a, a, a, os 30 e poucos, quase 40 filmes agora do universo Marvel que estão saindo a, a, a 3 por 2 ah, só nessa semana a gente teve uh, três, quatro... Uh, Num momento em que o filme de super-herói está saturado também, né? Completamente. Assim, será que daqui a alguns anos a gente vai ter uma saturação de filmes esperados em, em videogame? Eu não sei, mas graças ao... Eu, assim, acho, eu, não, pode... eu acho ótimo se isso acontecer, porque senão que vai Sim. ter dado certo. Exato. Eu acho que o Mario meio que joga uh, uh, uma pelo menos um, um indaga uma resposta e fala não é possível a gente consegue transformar assim uhum. então uh, uh... Se preparem para os artigos de a primeira grande animação inspirada em videogame. Isso logo depois de Last of Us. Puta que eu parei. Eu odeio logo o resenha. De eu não vou um palavrão, mas eu odeio resenha por causa disso. Cara, parem de falar de verdades absolutas. Pelo amor de Deus. É só uma resenha, meu irmão. Tipo, baixa a bola aí. Exato. É... A verdade é que. É... Isso, há, há, há, há bastante tempo, a gente tem, a indústria tem se provado, a indústria cinematográfica tem se provado bastante competente em adaptar uh, uh, mídias diversas, sejam uh, livros, séries, ou, como é o caso, videogames. E eu acho que, a, a, a, a, embora eu esteja falando aí como do, do Super Mario como uma possível competição para Marvel daqui para frente. Uh, foi, acho que foi graças à Marvel, para melhor para pior, que eles acertaram um, um modelo de filme que você pode falar, pô, mas isso é meio que não, não adiciona nada demais, eu já, vi três, eu já vi três filmes diferentes, é tudo o mesmo, o mesmo formato. Uh, legal, só que eles estão importando essa ideia, essa... essa a, a, esse talento para adaptação para outras mídias. Então, realmente, eu não, eu não sei se eu ter, estaria igualmente animado para os próximos filmes da Illumination com a Nintendo, mas, pelo menos a, agora, eu sei que a gente já tem um, um, um pé firme nessa direção. Uhum. Muito bom, Paulão. Arrasou aí na resenha. É o nosso resenhista aqui oficial, porque... Eu estou sempre ferrado de tempo e eu adoraria ter assistido esses filmes, mas não dá cabine para mim e fazer 4 milhões e meio de lives, não rola. Gente, estou muito feliz. Hoje não vai ter notícias aqui na nossa live. A gente realmente só vai fazer essa resenha aqui, basicona, para vocês poderem acompanhar. Gostou, Paulão? Gostou do nosso formato de resenhas de hoje? Gostei. Me chame para mais Cabines. Eu acho que eu... eu top participar. Não, fica de olho lá no e-mail. Fica de olho lá, vê <risos> se os caras mandam direitinho assim. Vai ver, vai ver filme ruim também. Eu quero que você resenhe filme ruim também. É bom. Ah, é bom, faz parte. É. Que é sempre bacana. E. Ah, fizeram uma pergunta no Facebook. É, deixa eu até pegar aqui que falaram. Deixa eu ver se eu consigo achar um minutinho. Perguntaram aqui no Facebook quando eu postei as suas fotos, que você me mandou de lá e depois eu retuitei no perfil do Drops. Perguntaram aqui. Depois fala dos brindes da cabine. Teve brindes? Não teve nada. Não teve nem uma pipoquinha. Porra! <risos> Jura que não teve uma pipoca? Não teve uma pipoquinha. Porra, velho. Aí, é, aí é fogo, né? Pelo menos o filme foi bom. O filme é. foi, foi bacana. Curioso. Mas agradecer, agradecer novamente... a Quem foi a assessoria que mandou pra gente aqui? É, pra eu você ver como, como eu gostei do filme. Não, não, não teve um mimo, não teve um... <risos> Tô brincando, viu, gente? É... Não, não, tô brincando, não, quero ser bem tratado, pô. Eu quero ser bem tratado, <risos> ser bem bem tratado caramba. É... Agradecer a, a, a, a assessoria da Atomica Lab que, que mandou a gente pro filme do DD. O, o filme do DD, para mim, foi uma foi uma grata surpresa, né? E deixa eu ver aqui só. era isso Ah, não, já sei onde tá. É fogo, o cara tem dois e-mails. E aí ele se ferra. Pera aí. Quem mandou o e-mail da cabine de Super Mario agradeceu o pessoal da CDN lá, que é uma assessoria bem grande. Então, da Universal, que então fizeram esse trampo aí bacana com a gente. Aliás, agradecer todas as assessorias. A gente recebe tanta coisa que, honestamente, a gente fica até ferrado de tempo. Aqui a gente foca mais nas notícias. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Eu gosto de fazer resenha. Mas eu sou forjado na guerra, então a gente vai atrás de notícia também para vocês. Gente, continua acompanhando os programas. O News Games acontece toda terça-feira, às nove e meia da noite. Paulão é uma presença meio fixa aqui com a gente. Sempre que a gente tem que resenhar algum jogo, falar primeiras impressões, falar outras coisas bacanas. Paulão, teve alguma coisa em rede social que você recomenda que a galera veja? Canais de YouTube, vídeos? Putz, recomendação assim de cara. Ah, é, não. Deixa Você ver. Tá de boa. É, não, a, a maioria das coisas que eu, que eu assisto não é, assim, tem muitas coisas de game, tem, tem, tem canais que eu adoro fazer recomendação. O problema é que eu tenho um, um eu uh, não quero ser elitista, mas eu tenho um hábito muito chato de pegar uh, é, criadores de conteúdo de outros países, então... Eu Sim, fiz... gente, Acabou. ele escuta tudo em inglês, em inglês. ele viajou pra é, Finlândia, pensa em inglês, é, ele acha que ele é primeiro mundo, gente. Eu é. ainda vejo os bagulho em português ainda, não, tô brincando, eu também assino os canais gringos também, mas Sim. eu assisto ah, ainda mais em português. Apesar algo... que quem tá jogando Resident... Ah, não, eu tô jogando dublado, fala. É, <risos> não, okay, a bagulho. gente teve, uh, uh, tivemos alguns recebimentos aí uh, que a gente quer resenhar, uh, eu ainda tenho... Uh, bastante jogo da Devolver, Terra New saiu há pouco tempo, ele tá disponível pelo... Uh, não jogamos ainda, qual que é o jogo da ovelhinha? Um, Coat of the Lamb. Of the do, Lamb. O, Precisamos o, fazer o, uma o resenha. Né? Sim. E é engraçado que o Terra New, que é o último lançamento da Devolver, ele é, uh, não é um dos primeiros jogos, mas ele é um dos jogos mais recentes a integrar uh, o catálogo de jogos da Netflix que você pode jogar pelo seu aparelho celular ou tablet. Então, se você tem uma assinatura Netflix, você pode baixar Terra New, que é um city builder ao contrário. Então, você, ao invés de constru construir uma cidade, você está uh, recuperando, a, a trazendo de volta a natureza para uma terra desolada. É, outro game que eu estou jogando e estou curtindo bastante, e agora que eu posso falar sobre ele, já que a gente está uh, além da, da data de lançamento, se chama Dredge, é, pela Black... Black Sail, eu acho que é o nome da, da produtora. Uh, mas uma premissa muito interessante, que é um jogo de pescaria com Cthulhu. Então, você navega com seu barquinho ali, barquinho vapor, entre, entre vai de porto em porto, uh, vendendo o seu peixe. Às vezes, esse peixe tem três cabeças. Mas, assim, acontece no trabalho. O uh, que mais que eu estou jogando? Ah, bom. Uh, eu... Gostei, curti bastante. Vamos lá assistir a resenha uh, da, da Monique. Do, no Drops no, do de Jogos. Tipo database, que ela tá, fez aí A CD Monique ou... não participou do Drops Debate ontem oficialmente, mas ela podia participar hoje à tarde. Então, abriu uma live extra mesmo. Botei ela lá e a gente falou bastante. Ela falou Você... sobre o lançamento e as entrevistas com os dubladores também. Exato, se vocês quiserem uma, uma resenha mais animada e menos ranzinza é de Resident Evil 4, acho que. Por algum motivo eu achei que eu tô criticando demais ele. Mas eu, eu sei acho que, que. Você dia... tá criticando demais, ele jogo é muito bom. Eu, sei que dia eu não 7... terminei ainda, eu... mas eu tô adorando. Dia 7 de abril a gente vai ter o um lançamento do Mercenaries, então eu tô muito animado pra jogar isso, isso também. E eu tenho ah... impressão também, assim, só, só entrando um pouquinho no, no 4. Uhum. Ele é um Resident Evil para Dummies, eu, eu gostei dele, não <risos> é mais fácil de jogar. Não que o 2 não seja difícil, mas o 2 é mais paradão. É, central, não, o 4 é bem mais linear. Mais... É bem, bem de boas, boas, boas. Gente, muito obrigado pela presença de todos, do Cal, da Sandra, do pessoal da comunidade dos índios, todo mundo que sempre nos acompanha. E da longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, gente. Até mais, tchau, tchau. Boa noite.